ativizinhas, todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje, gente, eu tô aqui pra dar uma dica muito importante pra você que joga New Club Pingui, como você já pode ver, o New Club Pingui, o aplicativo deles, travam muito, até travei na hora de falar trava, trava muito, buga você tem que desativar no gerenciador de tarefas, esse Bruninho do Vasco aqui, lançou no servidor da firma, vou deixar na descrição e também meu servidor voltou, também vou deixar esse passo a passo no meu servidor, muito obrigado Bruninho do Vasco eu não gostei do Vasco, né, eu tô super tá? Você tem que ter o aplicativo do Clube Pinguim Brasil instalado. Se você não tem, vou deixar o link para instalar. O primeiro passo é você clicar com o botão direito, tá? do Clube do Clube Pinguim Brasil que esteja na sua área de trabalho do Índios. Caso o aplicativo não esteja instalado, é só baixar o okay. que? Clique em propriedade. A última opção, olha lá, uma janela aparecerá. Clique primeiro botão para abrir o localizador de arquivo. Bora já fazer isso. Aqui okay, eu tenho o meu aplicativo do Clube Pinguim instalado. Vamos dar um. Um clique com um o botão direito vamos em propriedades cadê abrir o local do arquivo próximo passo é o que? abrir uma janela do seu operador de vídeos entra na página chamada ressauce, recursos em português vou entrar já e depois entra na página chamada app é a única pasta que tem aqui Agora faz com um clique direito no arquivo chamado principal, main. Também pode aparecer com o nome main.js e depois seleciona a opção de editar. Já esqueci o que fazer, mas procurar aqui ó, main, main e a opção de editar. Ah não, abre não! Editar, misericórdia. Aí tô com medo até de apertar uma tra... Cuidado gente, viu? Cuidado. Aparecerá um bloco de nota, é, baixa a janela até achar a parte de site URL Onde aparecerá o link do Clube Pinguim Brasil Antigo Entre aspas Aqui tá a imagem Meu Deus Que gente, eu acho que eu encontrei Apague o link e no lugar escreva Site do jogo em flash Que é o nilclubnilcp.net-pt. New vamos copiar aqui E vamos recolocar lá né Entre aspas, olha gente Mas assim Apaga e cola o site de um new Clube Penguin. Agora é só clicar em salvar e pronto. Vou fechar aqui, vai aparecer para salvar. Vou abrir o Clube Pinguim Brasil, que agora é New Clube Penguin. né, gente? Vamos dar uma atualizada aqui. Porque o New Clube Penguin tá travando demais. Quando abrir, eu volto. Gente, deu certo. Parabéns a esse cara. Acho que no Discord vai aparecer que eu estou jogando um Clube Pinguim Brasil, né? No Discord, gente, para quem quer. É, vai aparecer que eu estou jogando Clube Pinguim Brasil. Tchau. Fiz longuinho lembrar de mim nesse computador. Eu vou desinstalar esse aplicativo do New Club Penguin, porque para mim já deu. Eu vou digitar aqui em procurar em desinstalar. Vou clicar aqui em desinstalar um programa. Adeus, New Club Penguin. Ficar mais volte o meu computador. Desinstala logo. E mora. Gente, tá funcionando bem. Olha que delícia. Olha, eu posso mover a tela. Olha. Olha. É isso gente, eu vou terminar aqui o vídeo não estar muito longo Gente, meu PC tá travando Porque eu tô tentando desinstalar o New Club Ping. Olha isso, velho Até pra desinstalar o um negócio trava Gente, desinstalou o New Club Pinguim eu cliquei aqui, ó O New Club Pinguim é, Foi alterado, né? Foi excluído Aí eu vou deixar aqui Inclusive eu tô tentando encontrar outro gravador Porque mais uma vez O Flimora bugou e eu perdi meu trabalho Duas horas e meia editando o vídeo para perder o trabalho Beijo na asa Porque eu tô...